Você não está em condições. O que você acha que está correndo nas minhas veias agora? Requeijão? É Eletricidade. É.